O cérebro é o órgão físico do qual a mente trabalha. É o veículo para a mente e reflete as suas operações. Já a mente é o principal instrumento que usamos para funcionar a vida. E o ego? É o eu sou, o eu processo, o fazedor. Como? Olá, eu sou o professor Antônio Bins, eu sou parapsicólogo clínico, eu sou terapeuta, eu sou ativista quântico e neste vídeo nós vamos falar sobre o ego, o ego não pode ser destruído. O ego é um processo de auto-identificação em que associamos o nosso interior a algum objeto ou qualidade no mundo exterior. Por exemplo, quando eu digo, eu sou parapsicólogo, meu carro, minha esposa, é, o meu dinheiro, a minha casa, o meu trabalho, é o ego. E com isso, o que, que acontece? Por meio, Por meio dele, nós nos ilhamos dos outros. Somente com aquilo que nós identificamos como sendo nós, ou pertencente a nós como, por exemplo, a nossa família, oh, essa é a minha família, esses são os meus amigos, meus colegas de trabalho, Esse, você vai se associar na comunidade do time de futebol que o colega torce, como você torce com o mesmo time, você vai estar na tua comunidade, é, aonde existe, e não onde existe sentimento, onde você pode ter o um sentimento de propriedade, de identificação com o teu interior. O ego afeta todas as funções da mente. Tudo o que fazemos se baseia no eu inferior em suas motivações. O ego traz o princípio da divisão. Meu, minha, sou, tenho. É interessante, né? Você já se deu conta que você diz a minha doença, o meu câncer... Quando eu tive câncer, né? eu colocava o meu câncer, o meu câncer foi no nariz. É como se você tivesse, como se eu tivesse o um documento de propriedade. Quando você fala assim, gosto disso, não gosto disso, adoro isso, detesto isso, devo estar certo, devo estar errado, devo estar bom, devo estar ruim, tudo isso é manipulação do ego. O ego faz com que a inteligência pare de perceber a verdade. Em vez disso, impõe a sua própria opinião como verdade. Pense nisso. O ego é responsável pela criação dos objetos, das criaturas e dos mundos. Você desenhou a sua namorada, a sua esposa, o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, e etc. Como é que o ego se desenvolve? A partir da nossa ignorância. Nós não conhecemos a nossa verdadeira natureza interior como consciência pura. O ego nos leva à fragmentação, em última análise, à destruição, a não ser que aprendemos como controlá-lo. A sua energia negativa, uma entropia. E claro que leva, posteriormente, a perda de energia. Foi o que aconteceu comigo. 25 anos do Banco do Brasil, com 47 anos de idade, um bom patrimônio, tranquilo, prazeroso, olhando só para o meu ego, para o mundo exterior, Florianópolis, de repente, no fundo do poço e perdi tudo. Quando você constrói a sua vida com fundamentação somente no ego, tome muito cuidado. Tudo pode desaparecer de uma hora para outra. Então, ter bens é se destruir? Sim e não. Sim. Se você estiver mais apaixonado pelo seu carro do que o próprio filho, se você estiver mais amando aquilo que tem no mundo exterior, e aquele amor que você tem para o seu mundo exterior, os seus bens, o seu dinheiro, as suas propriedades, se torna o seu Deus. O apego, aí é complicado. Eu me lembro da época que, que eu era funcionário do Banco do Brasil, bem nos anos 70, 75, 80, tudo era mecânico, era manual, a pessoa abria uma conta, ela tinha uma ficha amarela que aí colocava mecanicamente débito, crédito, saldo da conta que ela tinha. O cara ia todo dia no meu caixa para saber se o dinheiro estava lá na ficha dele. Teve uma, um outro cidadão, foi muito interessante, ele tinha muito dinheiro no banco e ele foi um dia lá falou conosco que queria ver o dinheiro dele lá dentro do cofre para ver se a gente não tinha consumido com o dinheiro dele. Então ter bens é se destruir? Não. Se tudo que você tem é por merecimento, está a serviço da sua evolução, das pessoas que convivem com você, com certeza absoluta é muito agradável então o ego não pode ser destruído ele precisa ser entendido ele pode ser uma energia que se trabalhada vai nos ajudar vai impulsionar muito para uma vida satisfatória o ego é por um ponto de transição entre a evolução material e espiritual o que fazer esteja atenta às suas decisões perceba conscientemente o porquê você deseja isso ou aquilo, e se tudo fará você evoluir, vou dar um exemplo simples, as mulheres que me perdoam, né, mas se, você, se a mulher abrir o armário lá no quarto, é, ver suas roupas, verá que muitas roupas não precisavam ter comprado, e por que comprou, ego, a amiga comprou, comentou com ela, ela viu a propaganda, o apego e comprou. Busque a tua liberdade interna. Volte para a tua intimidade espiritual, a tua conexão com a fonte e sinta-se feliz. Lembre-se que o mestre falou, Eu vim para que tenha um vida em abundância. Você vai ter uma sensação de alívio quando conseguir essa liberdade de escolha bem consciente. Faça a experiência. Faça a experiência. Seja milionário, seja rico, tenha os seus bens para ser visto da tua felicidade e das pessoas que convivem com você, e quando for tomar uma decisão, calma, respire, pense, reflita, essa decisão me fará mais feliz e fará as pessoas que estão ao meu redor felizes também, ou é porque eu quero mostrar, é só olhar as redes sociais do Facebook, né? A pessoa compra um carro e mostra, a pessoa compra uma casa e mostra. a oh, minha nova aquisição, ó, oh, minha nova aquisição. É o ego. Agora, tome consciência de que você pode ter tudo de uma maneira mais feliz para você, para as pessoas, sem a serviço do teu ego. Seja amigo dele e seja feliz. Bom, espero ter colaborado, né? Se não, me perdoe. Deixa um like, deixa um comentário aqui abaixo, é importante para mim. Positivo ou negativo, é importante. Assine meu canal. No Telegram tem o um canal que somente tem poder. Um abraço carinhoso. Namaskar. E até o próximo vídeo.